não nos calavam bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento, amarga tristeza e avassalando nossas mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Não obstante, seguimo-lo de boa mente à renovação do convite para nos aproximarmos das mesas nas quais, inspirados anatomistas, traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo, prentes a reencarnar. — Nestas bancas de trabalho — continuou minucioso — Auxiliares meus preparam mapas corporais para suicidas portadores de débitos vultosos, os quais, antes do malogro, haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda sua admirável organização. Abusaram eles da magnífica saúde que possuíam. Saúde! Bem inapreciável de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino que a solicitude do Altíssimo concede às criaturas, com vistas a encorajá-las nos trabalhos dignificantes que lhes facultarão os lauréis do progresso espiritual. Sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, aqueles nossos inditosos irmãos envenenaram os fardos preciosos com excessos de toda a natureza. Lentamente, depredaram-nos com os abusos do álcool, intoxicaram-nos com as inalações do fumo, aviltaram-nos com os vícios sexuais... Brutalizaram-nos com as imoderações alimentares, desviando-se para a gula, o que para aqueles conquistou alterações nas funções gástricas e engurgitamento das glândulas hepáticas, danificando lamentavelmente por acúmulo de operosidade o delicado aparelho digestivo que vedes a colar no modelo primitivo, retratado naquelas estátuas que tanto admirastes. Outros, não satisfeitos com esse gravoso desrespeito a si mesmos, como ao generoso doador da vida, o qual só por si responderia por um autêntico gesto de suicídio incapazes de suportar as consequências de tanta intemperança, isto é, um câncer, muitas vezes, a tuberculose torturante, uma úlcera, a neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo péssimo estado do sistema nervoso... A hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais que para si mesmos criaram, usaram de violência igualmente reprovável e coroaram o acervo de inconsequências, destruindo completamente, matando brutalmente, o fardo concedido pela bondade paternal de Deus, empunhando contra si próprios armas homicidas. Eis, todavia, o resultado de que se apavoram. Não morreram porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos, excruciados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, animando argilas corporais não mais idênticas às destruídas por sua espontânea vontade, mas apropriadas ao gênero de expiação que criaram com a consequência natural das mesmas infrações. A essa altura, sentíamos-nos como fatigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradiava daqueles planejamentos... O próprio ambiente, contornado por sugestões inerentes às reencarnações expiatórias, infiltrava um angustioso mal-estar em nossos corações, acovardando-nos até a ansiedade. Todavia, o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão vulgar em nosso ser que de nada nos queixamos. Antes, silenciávamos pensativos. Convidou-nos a continuar ouvindo-o em repouso, apresentando-nos confortáveis poltronas nas quais nos sentássemos. Em seguida, tomando lugar ao nosso lado, fraternalmente recomeçou o operoso irmão Clemente. Estáis inteirados por irmã Celestina de como se verifica a vossa internação neste departamento para que me alongue nas mesmas exposições. Diria apenas que seremos por vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária, essa existência normal que criastes fora da programação estatuída pela Divina Providência. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação. Enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos vossos corações, através, por meio de sugestões benéficas, que não regatearemos em vosso favor. Segredaremos alvetres mediadores para as aflições que vos atingirem pela vossa faculdade de intuição, acesa pela solércia do sofrimento. Zelaremos por vossa saúde e por vossas condições físicas necessárias à permanência na experimentação terrestre. Vigiaremos para que se não agravem as provações por que passareis, dadas as condições egoísticas em que se mantém as sociedades em que sereis chamados a testemunhar o arrependimento em que permaneceis, as quais vos poderiam dificultar demasiadamente a vitória acumulando dores excessivas em vosso trajeto, já de si mesmo contaminado de urzes e espinhos. E somente encerraremos tão vasta com espinhosa missão, quando, cessada vossa expiação reparadora do ato de suicídio, cortarmos os liames fluídicos que vos ligarem ao fardo, tornado naturalmente cadáver, e vos reconduzirmos para aqui, encaminhando-vos ao departamento do qual vos recebemos, e o qual, por sua vez, aguardará ordens do templo a fim de encaminhar-vos a locais novos que, por direitos e afinidades, vos convierem. Jamais, repitamos, o retorno ao campo físico-material se efetivará a contra gosto vosso poderá dilatar-se vossa permanência nesta colônia por longo tempo, porque contra a vossa vontade não reencarnareis. Nem mesmo a lei soberana constranger-vos a novas tentativas nas listas terrenas, porquanto um dos seus mais sublimes dispositivos que nos impulsiona a aquisição de honrosos méritos é justamente não impor o cumprimento do dever a quem quer que seja, senão facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos, tendo em mira o animar-vos para o formoso desempenho, é aconselhar-vos, procurando convencer-vos ao renascimento, por meio do raciocínio e do exame dos fatos. Tais diligências, entretanto, serão efetuadas durante o estágio no departamento em que ingressastes, e não neste, conforme tivestes ocasião de observar, durante as instruções que tendes obtido. Geralmente, porém, o suicida vê-se em tão precárias condições, quer físico-astrais, quer morais e mentais, que bem poucas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para reencarnação. Ele próprio deseja ansiosamente, apressa-se em obtê-la, suplica mesmo ao todo misericordioso por preces ardentes, não raro em ocasião inoportuna, o que nos força a contrariá-lo, obrigando-o a uma espera que permitirá maiores probabilidades de êxito. Permitiu-se nosso respeitável expositor Pequena Pausa, durante a qual atendeu a alguns discípulos que o consultavam acerca dos importantes serviços em elaboração. Observamos-lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos o de que tratavam. Em compensação, notamos que conservava, invariavelmente, no delicado semblante, sorriso cativador que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Irmão Clemente era, ademais, jovem e dotado de grande pureza de linhas disse si, o modelo ideal que aos estatuários da Grécia Antiga inspirou as obras-primas que nunca mais os homens produziram. Parecia não contar ainda as trinta primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que o víamos investido, pois, então... Ignorávamos que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que lhe for mais grato ao coração, como as recordações. víamos lo como se fora realmente um homem, nobremente trajado com o uniforme da falange. Todavia, algo se irradiava de sua individualidade, indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual, não obstante o caridoso favor de materializar-se tanto, a fim de nos consolar e servir. Retornando ao nosso grupo, continuou paciente e grave. De toda a extensa falange de penitentes que por estes umbrais têm passado, exceto da exemplificação em apreço, os internos do manicômio. Excessivamente prejudicados, sob pressão vibratória limitadíssima, reencarnarão sob os imperativos da lei, mas igualmente assistidos pela paternal solicitude daquele que é o amor supremo para todas as criaturas. Não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio, suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, os quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convém ao pobre tutelado, incapacitado para o exercício do raciocínio, do livre-arbítrio ofereceu-nos a examinar certos mapas que lhe baloiçavam entre as mãos tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas em tamanho natural eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas, mas figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior, caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência, etc., que tanto afligem as criaturas em todas as classes sociais terrenas. Fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria das estátuas e explicava, não sem deixar entrever expressivo assento de tristeza, enquanto, com assombro, liamos sobre a placa do pedestal esta curiosa indicação. Vicente de Siqueira Fortes Nota da Médium Nome fictício. Qualquer semelhança será mera coincidência. Reencarnado a 10 de outubro de 1868, deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos. Vendes esta miniatura? continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos. Pois, assim alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu o Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático e feio às suas criaturas. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. Hoje, ademais que reencarne com apenas nove anos de estada no invisível, porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal que, a fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável será preciso a permanência na carne única terapêutica como já sabeis bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio mas voltará plasmando o barro carnal sob o molde perispiritual que no momento arrasta o que significa dizer que renascerá enfermo Presa de males atrocíssimos e irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. E tal seja aquela composição, de pais sifilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras, etc., será possivelmente paralítico, ou débil mental, ou ainda tuberculoso, etc., não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio, até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável o estado de coisas, a fim de se não expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação? Perquiri desolado. Oh, não! Absolutamente! Não conviria aos seus interesses espirituais semelhante delonga! tornou o erudito chefe do planejamento. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar neste estado. Cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais que, com o suicídio, se dispersaram indevidamente pelo seu físico astral, com o qual consertavam poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas Dando em resultado este tenebroso efeito, esta inqualificável intoxicação perispirítica e mental, não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Mas, meu ilustre mão, Semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão da justiça celeste em a qual tanta esperança depositávamos? Considerando que há pouco afirmastes, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia estes desgraçados em seus renascimentos expiatórios, uh, que digo eu, acompanharia a mim, a Benarmino, a Mário, a João pois também estamos acorrentados a esta falange infortunada? Existirá misericórdia no consentir a providência este acúmulo de desgraças, quando, infelizes que somos, se nos perdemos nos prenhais do suicídio, foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Investiguei eu mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração. Respondeu simplesmente, com naturalidade desconcertante para nós. Esquecestes, meu amigo, de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas as quais nos cumpre procurar, conhecer e respeitar, enquanto nos honramos com a sua sublime observação? Por que tanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmos estudarem, a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmos o valor que merecem como criação divina que são? O de que cuidamos no momento apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia. Nada mais. É o que é, o que os homens inventaram para se torturarem, em desacordo com o que, para sua felicidade, o Criador estabeleceu com suas leis harmoniosas, imutáveis e perfeitas. Aliás, não é para aliviar o suicida justamente, desligando-o desse estado de coisas, insustentável para um espírito, que a lei o impele à reencarnação? O que julgaríeis, então, que faríamos a Vicente ou a qualquer de vós, sob as vistas amorosas do médico celeste e os conselhos maternais de sua mãe, por quem somos orientados? A reencarnação para Vicente, tal como se acha ele e tal como será ela, é a medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado continuará albergado em nosso instituto. Estará, da mesma forma, hospitalizado pelo manicômio, tal como se encontra no momento. Assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento, além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção geral do tempo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo alto. Essa reencarnação, que vos parece horrorizar, será como intervenção cirúrgica melindrosa, medida drástica, prevista pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Se há amor e misericórdia em permitir a lei o retorno à arena carnal na condição atual... Oh, como ousais conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de conceder o Altíssimo novos ensejos para o grande pecador, denominado suicida, reerguer-se do báratro em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno e, à cursa dos esforços próprios, da nobreza edificante do dever fielmente cumprido. Porventura estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe estão sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas com a reencarnação? Não estará, porventura, amparado, hoje como amanhã, pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por obreiros seus, por legionários de Maria, que o ajudarão na caminhada áspera desse calvário forjado, do ato insano que praticou a revelia da lei de Deus? Espíritos que param em esferas celestes, como o próprio divino médico das almas, não estão, porventura, preocupados com ele, solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique o calor de atos justos e meritórios, forrando-se da humilhante situação em que jaz no momento, dentro do mais breve prazo possível. Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento, lição magnificente que acumula sabedoria por meio da experiência? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que se não deve cometer por ser contrária à natureza e à lei e ao amor de Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo o reprova e condena. Aí está por quê. O pressentimento, a intuição que o bom senso tem da deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. A Vicente, como vedes, a lei outorgar o sagrado direito de existir sobre a terra, animando um envoltório físico-material perfeito, como este modelo que aqui se encontra, neste pedestal. Que fez ele desse corpo, porém? Ejeitou-o, espezinhou, o, -o atirou-o brutalmente à destruição tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. O insulto à lei, porém, muito caro lhe há de custar. Espiará as consequências naturais do ato, reparará os desastres ocasionados a si mesmo, como a outrem, se alguém além dele foi prejudicado, Amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do desatino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído, um outro tempo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução, Interrompido pela queda nos desvios do suicídio, ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Porque sofre, onde o maior responsável pelos seus sofrimentos? Contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar.